Eu não entrego o meu imóvel em exclusivo a ninguém. Provavelmente já disse ou pensou esta frase. E ela assenta em três ideias pré-concebidas que muitos proprietários têm e gostaria de esclarecer ao longo do meu vídeo. Fique por aí e saiba o que penso. Olá, meu nome é Nuno Moraes Cardoso e sou consultor imobiliário. Hoje é quarta-feira e, como tal, estou a lançar mais um vídeo. Todas as quartas-feiras no meu canal tem novos vídeos sobre imobiliário, sobre compra e sobre venda e sobre outros temas relacionados com o mercado imobiliário. Para receber rapidamente e em primeira mão todas as informações, subscreva agora. Existem, normalmente, três ideias pré-concebidas na cabeça dos proprietários que os levam a recusar o exclusivo. A primeira tem a ver com o facto de, que, de pensarem que, se colocarem em mais agências, têm mais oportunidades de vender o seu imóvel. Ou seja, o imóvel poderá sair com maior facilidade. A ideia número dois tem a ver com experiências passadas. Tem a ver com o facto de terem tido uma má experiência no passado e não quererem voltar a repetir essa experiência cometendo o mesmo erro. E, por fim, a terceira ideia é que os consultores imobiliários prometem, prometem e depois não fazem nada. Vamos abordar estas três ideias já de seguida. Antes de avançarmos com a primeira ideia, vou-lhe recomendar que fique mesmo até ao final do vídeo. E porquê? No final do vídeo vou-lhe dar uma dica super importante, super interessante sobre como pode ultrapassar estes, estas três ideias, estes três preconceitos, estas três limitações e fazer um contrato exclusivo que salvaguarda a sua posição em relação a todos estes fatores. Fique atento, a dica está mesmo no final. Vamos então falar sobre a ideia pré-concebida número 1. Um. É que se eu entregar a mais imobiliárias, tenho mais oportunidades de vender. Bom, esta ideia parte de um preconceito de que quem entrega uma angriação exclusivo está a contar simplesmente com aquela pessoa para vender o um imóvel. Isso não é verdade. Na realidade, quando entrega uma angriação exclusivo está a entregar a promoção e a divulgação do imóvel e não a venda. A maior parte das agências imobiliárias trabalha no sistema de partilha, o que significa que recebe 50% da comissão na parte da angariação e os outros 50% da comissão são pagos a quem trouxer um cliente comprador. E, portanto, não há nada de errado e não há nada para impedir que a pessoa que tem o exclusivo possa divulgar o seu imóvel e partilhá-lo com todos os seus colegas. Aliás, um bom consultor imobiliário não está preocupado em encontrar um comprador. Um bom consultor imobiliário está preocupado em divulgar o seu imóvel, divulgá-lo ao maior número de potenciais interessados e, principalmente, ao maior número de colegas de profissão que possam ter interessados. Um exercício que eu costumo fazer com os proprietários que me colocam esta questão é perguntar-lhes a quantas imobiliárias é que eles acham que é interessante entregar o imóvel. E, e eles dizem-me, ah, não sei, talvez 3, 4, não sei, 5. E eu digo-lhes, ótimo, e, e por que não entregar a uh, 6, 7, 10? Porque isso vai aumentar por 6, 7, 10 vezes o número de hipóteses que pode de, que têm para vender a sua casa, verdade? E eles respondem-me, sim, claro, quanto mais, melhor. Então, porque por que não fazer para 30? Ah, por 30 dá muito trabalho. Por que não fazer para 100? Por que não fazer, por exemplo, para mais de 300? E digo-lhes isto porque, obviamente, eu estou associado à rede Remax, tem mais de 300 lojas. E ao entregar um imóvel exclusivo, alguém que trabalha na rede Remax está, pelo menos, a entregar e a partilhar com 300 lojas, porque todos os consultores imobiliários terão acesso ao portfólio de todos os colegas e vão partilhar. Mas não está limitado ao universo da Remax, porque a Remax partilha com as outras redes imobiliárias, partilha com as outras imobiliárias e, portanto, todas as imobiliárias podem estar incluídas nesta partilha. Isso é, de facto, o, a grande vantagem de poder entregar em exclusivo e ter um consultor que vai distribuir, vai divulgar, vai promover o seu imóvel para todas as imobiliárias, sendo o seu único representante. A segunda ideia pré-concebida tem a ver com... Bom, não é bem uma ideia pré-concebida, é mais uma experiência passada que nos impede de progredir. E eu gosto também de fazer algumas analogias e, e, e de pôr as pessoas a pensar de maneira diferente, de modo que, mais do que explicar porque é que isto é uma ideia errada, eu vou fazer algumas perguntas. Diga-me, senhor proprietário, o senhor tem conta em algum banco? A resposta, normalmente, é sim, tem. E eu pergunto o banco e o o, e o cliente responde, ah, tenho conta no banco XPTO. Muito bem. E, e o senhor, enquanto cliente desse banco, considera que o banco é um, é um bom banco? A resposta, para mim, e, e normal, é, é óbvia. É, sim, eu considero um bom banco. Claro, se é um banco se não mudaram para outro, é óbvio que consideram que é um bom banco. Ótimo. Então, significa que tem tido uh, uma experiência média, razoável, boa com esse seu banco. Sim, sim. Já alguma vez teve uma experiência má no seu banco? E, muitas vezes, a resposta é Não, não tive. Muito bem. Ótimo, ainda bem. E diga-me uma coisa. E conhece alguém que já tenha tido uma má experiência no seu banco? E aqui, muitas vezes, a resposta é sim. Mas vamos pensar que ainda não. Ainda não é assim. Uh, e os clientes vão responder Não, não conheço ninguém que tenha tido uma má experiência no meu banco. Ótimo. Mas diga-me uma coisa, senhor proprietário. Acha... Plausível, acha aceitável que uh, alguém, algum cliente do banco, mesmo que não conheça, mesmo que não tenha conhecimento dessa má experiência, possa ter tido uma má experiência com, com o banco XPTO com que trabalha? E aí os clientes sempre dizem sim, claro, é, é possível, é natural. E porquê? Os clientes param para pensar um pouco e normalmente respondem porque porque é um grande banco, porque tem muitos clientes, é natural que haja uma outra situação. Exatamente, senhor proprietário. É isso mesmo que se passa com a Remax. As grandes marcas, como a Remax, que tem muitos balcões, centenas de balcões e uh, milhares de funcionários, têm, de vez em quando, uh, situações em que há um mau serviço ao, ao cliente, em que as pessoas ficam decepcionadas, em que as coisas não correm bem. Isso não faz da marca uma marca má, nem faz de todos os funcionários... Maus funcionários, como o seu banco XPTO, não é um mau banco. Também a Remax e as pessoas que trabalham na Remax, na sua maioria, não são maus funcionários. É normal, queremos nos defender de situações que tivemos no passado e não as repetir. O que não é bom é impedirmos que essas situações criem crenças limitativas que nos impedem de avançar e de continuar com a nossa vida. Isso não é nada positivo. Se esse é o caso, eu espero que seja, então pense que uma má experiência no passado não, não lhe assegura nem garante que vai ter uma má experiência no presente ou no futuro. Além disso, não se esqueça, no final deixo-lhe uma dica para garantir que este problema não se vai voltar a repetir. Fique até ao fim e vai ver o que é que eu tenho para, para si. A terceira ideia pré-concebida é que os consultores imobiliários prometem, prometem, prometem e depois não fazem nada. E às vezes é. Às vezes é verdade. Às vezes não é uma ideia pré-concebida, às vezes é uma realidade. E começam já aqui as minhas dicas para superar esses problemas. Então, um contrato de mediação imobiliário tem direitos e tem obrigações. Normalmente, quando contrata alguém em regime de exclusividade, essa pessoa obriga-se a a promover a, e a encontrar a, interessados na compra do seu imóvel. E, a, mas não o, no contrato de mediação imobiliária não estão associadas a obrigações específicas de a, divulgação a, e promoção do imóvel. Essa é a primeira dica. Devia de ser a última, mas é a primeira. A primeira dica que eu lhe deixo. Vincule o contrato de mediação imobiliária a um plano de marketing específico para a sua casa um cronograma de atividades que o consultor imobiliário vai fazer e que é negociado entre si e o consultor e que acreditam os dois que será suficiente para atrair o maior número de compradores e vender o um imóvel pelo preço acordado. Se fizer isto nunca mais estará o problema de dizer os consultores imobiliários prometem, prometem e não fazem nada. Antes de avançarmos para as dicas finais e se está a vender a sua casa Sozinho ainda e não conseguiu, veja o meu vídeo sobre as 7 dicas para vender a sua casa mais rápido. Pode ser que eu ajude. Se não ajudar, fale com um profissional. Não há nada como trabalhar com um profissional para de facto conseguir atingir o seu objetivo, vender a sua casa pelo preço mais elevado, o mais rapidamente possível, e sem preocupações. Obrigado por ver este vídeo até ao fim e aqui vão as 3 dicas que pode uh, usar para a remover completamente o risco de um contrato exclusivo. Então, dica número 1 um, e para maximizar o potencial de, um, de partilha e divulgação do seu imóvel. Vincule o agente que está a trabalhar consigo em exclusivo à divulgação do seu imóvel via campanhas de e-mail para parceiros internos e também campanhas de e-mail para parceiros externos. Ou seja, basicamente, vincule o seu consultor imobiliário a partilhar o um imóvel, a não ficar com o imóvel para ele, a não querer vendê-lo sozinho, porque isso, de facto, sim, esse tipo de abordagem vai limitar o potencial de, de venda do seu imóvel. No entanto, se ele estiver a ser partilhado, não terá problemas nenhums, porque, de facto, há muito interesse, há muita divulgação e, e trabalho feito em conjunto entre parceiros imobiliários e vai, certamente, ter um, mais divulgação e uma venda mais rápida com um agente exclusivo. Dica número 2 e que um, vai ultrapassar a questão de, do problema que tem de ter tido uma má experiência no passado. É muito simples. Peça referências. Peça ao agente angariador que está a trabalhar consigo que lhe dê referências de clientes com quem tenha trabalhado. E são referências reais, nomes e números de telefone pessoas a quem possa ligar e perguntar se aquela pessoa faz aquilo que se compromete, se aquela pessoa de facto tem um bom desempenho. Peça dois, três nomes e ligue a essas pessoas. Os clientes que, que foram bem servidos e que trabalharam com um bom engariador imobiliário têm muito gosto em receber um telefonema e falar sobre a sua experiência, porque ela é positiva, é boa e obviamente fala sobre aquilo que é o trabalho do seu futuro agente angariador. A última dica já foi dada e uh, prende-se com a exigência de um plano de marketing. Obrigue o seu agente angariador a ter um plano de marketing e um cronograma que se vai comprometer. Na realidade, se tiver um, um, um documento tipo compromisso-garantia, vai ter todas as obrigações que ele tem, além das que estão previstas no contrato e que vinculam um o contrato. Se ele não as cumprir, você poderá rescindir o contrato com, com justa causa e, portanto, ultrapassa-se a questão do eles falam, falam, mas não fazem nada. Porquê? Porque estão vinculados a um, a um plano de trabalho, porque estão vinculados a determinadas obrigações e é mais justo para todos. Se ele acordou, se prometeu, então porquê é que não vai fazer? Não há problema nenhum. Nenhum profissional tem problema em aceitar estas exigências. Ninguém que eu conheço no mercado imobiliário que seja de facto profissional tem problema com estas exigências, portanto não tenha medo de as pedir. Espero que tenham gostado do vídeo desta semana e que o conteúdo tenha feito pensar de maneira diferente em relação a contratar um agente em exclusividade. Todas as quartas-feiras publico novos vídeos sobre compra, venda e sobre o mercado imobiliário. Subscreva o canal para receber em primeira mão. O meu nome é Nuno Moraes Cardoso e sou consultor imobiliário. Estou aqui para o servir e até ao próximo vídeo. Vamos conversar?